O episódio de ontem foi longo, isso definitivamente foi um momento, mas. Enfim, Nexus Norvégicos. Uh, como eu havia dito antes, isso realmente tem cara de última fase, e tudo o que está ocorrendo aqui nesse momento certamente só reforça o que eu estava pensando. <risos> Bom trabalho, Cupa Cientista, tremendo trabalho. Ok, uh, geradores de eletricidade atingido, ativados por botões, incrível pra você a propósito música Oh, geradores ativados pelo mario e yeah, tá tudo bem é tipo ou oh, não T tá fazendo referência aquilo. enfim aquelas estátuas que aqueles lasers que estavam atirando que na... na verdade são tipo as estátuas do Bowser do mario 3 né sim isso isso tem cara realmente de ser a estátua de mario 3 e também tá me lembrando de alguma coisa Uh, sobre Terraria O que é algo ok Quer saber? Eu tô começando a... a... O jeito que isso aqui funciona Não interage muito bem com a velocidade uh, Do Mario Tipo, o Mario é rápido demais Pra você adequar isso Eu, eu tenho que posicionar meu microfone um pouquinho melhor Simplesmente estava estranhamente diagonal E a gente não está jogando o Diagonal Mario Então isso simplesmente Não é correto e yeah, também não foi correto eu perder o meu power-up daquela maneira ali. O oh! Eu não tinha visto esse laser. A propósito, o Mario foi simplesmente... De do Mario... Uh, aquele, culpa, foi simplesmente deletado por aquele laser. E certamente eu não estava preparado para isso. A propósito, eu simplesmente não tô prestando atenção suficiente, né? Tem um botão no chão. É... Yeah. Tem um botão no chão que ativa isso. É tipo uma armadilha. O jogo disse bem claro aqui. Ei, olha! A oitava maravilha do mundo. Um laser ativado por um botão. Eu simplesmente falei um monte de... Uh, coisas irrelevantes. E, ok, legal que você pode utilizar isso pra deletar inimigos. Mas eu provavelmente não vou conseguir fazer isso muito bem. Isso aqui é... Só que é bem Sims Fortress E eu acho que eu já posso afirmar que eu fiz uh, Uma quantidade de referências a Dark Souls Muito maior do que a quantidade média uh, Nesse Let's Play aqui Isso é francamente meio bizarro Não estava preparado para esses lasers Ou oh, certamente eu fui salvo ali pelo Suíte vermelho esse obstáculo aqui é. Um obstáculo. Ih! Um obstáculo que me lembra extremamente do último chefe de Sonic, o último Assassin's... Como isso tudo deu certo? Eu não sei. Eu já agi... ah! não imaginei que o laser fosse. aparecer a partir daquilo. Eu simplesmente vi aquele. culpa amarelo fazendo aquilo e eu não sabia o que fazer. Eu poderia usar um botão pra. destruí-lo, mas. Eu simplesmente estava assustado demais para poder realmente fazer algo Ok, eu preciso me lembrar que, tipo, os frascos uh, não são capazes de colidir com o Mario E é isso, aqui foi um tutorial que eu ignorei completamente da última vez Porque eu simplesmente fui para cima daquele culpa e acabei fazendo ele não se autodestruir ali O que foi trágico Ok, tudo bem, a gente morreu algumas vezes ali, sem dúvida alguma de maneira tosca, mas eu consigo rapidamente me recuperar. Seria legal se pudesse carregar aquele trampolim para algum outro momento ali, mas... Uh, pois é. E a música é realmente baixa aqui. Ou é simplesmente porque eu tô com o volume mais baixo do que o de costume? Eu não sei. Enfim, da hora que o jogo uh, diminui lá a velocidade da sua queda, mesmo se você não tiver o Sweet Palace. Tipo, o Sweet Palace... Uh, Tá ali só pra te dar um auxílio. Enfim, é yeah, exatamente isso que eu quero. Ei! Ei, culpa elite amarelo. Vem cá, por favor. É, yeah, seja deletado. Uou! Ele não foi deletado. Uh, isso é um problema. Ou oh, ele volta a acordar bem mais rápido do que eu imaginava. Mas isso não importa. Temos um trampolim! Ok, eu tenho um trampolim, mas por quê? Bom, possivelmente para conseguir uma moeda. AH! Uma moeda eu consigo! Ah, olha, dá pra jogar um frasco vermelho? Tô me arriscando demais aqui, não tô? Potencialmente. Ok, ser esmagado é melhor assim. Eu vou. Si o quê? Isso provavelmente foi a morte perto de Midpoint mais extraordinária da história do canal. A propósito, 100%, não foi, culpa 100 não foi culpa minha e o motivo que eu posso dizer isso com tanta certeza é simplesmente o fato de, tipo, aquilo foi um pulo cego. Num lugar que eu sabia que era seguro, mas então um daqueles culpa cientistas estava ativo. Não tinha como eu saber que sequer ele existia e eu acabei morrendo ali. Isso foi. Oh, a propósito, eis um outro exemplo do jogo sendo extremamente justo aqui. Eu acho que isso aqui é assim, ah! simplesmente algo que podia ter um pouquinho mais de testes. Tipo, faltou só um pouquinho. Que eu tô fazendo? e arriscando, certamente. Ok, você vai ser deletado. Bom. Agora aqui é a parte onde eu simplesmente... Hã? Yeah! Bom, bom, bom. Ah, uh, por favor, culpa amarelo não me delete. e ia, aí o seu lobato, tinha um sítio... Ok, é bem mais fácil lidar com o culpa amarelo do que eu imaginava a princípio. Yahoo! Ahn... Um, o que, que eu ia dizer? Um cogumelo apareceu em algum lugar. Midpoint. Estava bem ali na direita. Incrível. Ah, eu tinha algo a dizer, algo cheio de propósito, etc, mas tudo bem, isso não é mais tão importante. Mas enfim, agora nós estamos uh, na parte lenta da fase. Que eu espero que seja curta. É, a gente desligou laser e simplesmente tem um laser horizontal ali de propósito diferente. E agora tudo está diferente. Tudo bem, eu aceito. Qual era o propósito real daquele laser? Eu não sei, tem um outro laser aqui. Ah, o propósito daquele laser foi dele. É, espera um momento. Isto é uma porta secreta. Isto... É uma porta tão secreta que ela não funciona. Ué! Tem uma porta secreta que funciona aqui, no entanto. Ok, isso foi interessante. Isso é um modo interessante. Oh, eu estou gostando do que eu estou observando. Não! O quê? Esse raio também é um raio de deleção instantânea? Ok, tá bom, né? Ah! Não seja pego pelo raio de deletação instantânea, ele vai te deletar instantaneamente. Como ah, que eu preciso de um cogumelo? Jogo, cogumelo, por favor. Ok, o jogo simplesmente não vai dar cogumelos aqui pra gente, né? Porque, tipo, todo o risco de morte instantânea que está existindo no lugar inteiro. É, yeah, ok, isso parece suficientemente plausível. Slow down Sendo slow down ali, ok Vamos tentar novamente, dessa vez com mais cuidado E a gente vai ser recompensado Com o cogumelo ali, o que É bom, é legal, eu gosto E eu aprovo, e agora eu vou Duplamente aqui, e a gente consegue a moeda E a gente fica feliz Ok, isso aqui tá Isso aqui tá progredindo de uma maneira Tão relativamente tranquila uh, Que eu acredito que isso aqui Não vai ser a última fase, mas não tenho certeza Tem uma porta aqui ela ah, não é uma porta Se eu apertar isso, isso me deixa confuso. Oh, isso é um bloco sólido. Não havia reparado isso. Mas, hein? NÃO! Com oh, paciência. O que aconteceu, aconteceu. E não há nada que eu possa fazer sobre isso. Exceto agora. Realmente, não sei que diferença faz ter as coisas ligadas ou desligadas que, francamente, prefiro não saber. Isso aqui também é uma fase onde, teoricamente, teria um sério problema com tentar distinguir o que é sólido do que não é, mas obrigado pelo segundo midpoint. Estou tão grato por isso. Ok, agora eu simplesmente... Bom, não morri. Mas... Quer saber... Devo simplesmente ficar grato por ter mantido meu status. Isso... Isso feio... O estado... Não... Estato não é algo que existe. Isso poderia, teoricamente, ser uma palavra que seria o singular de status, mas... aí. Isso aqui. Novamente, não consigo compreender o que é sólido e o que não é. Ah... Oh, e yeah, é tem um botão aqui. Eu não sei porque a minha mente, tipo, decidiu... ...deletar a existência daquele botão uh, da minha memória, mas tudo bem. Uh, ok, isso força você a usar esse estado. Certo, aqui é a parte onde... ...teremos gravidade alterada? É isto? Oh, uh, sim! Yeah, isso é gravidade alterada. Isso é como você sobrevive misteriosamente. Eu pensei que eu tivesse feito tudo errado ali, mas tudo bem. E agora nós temos uma capa de pena. Tremenda recompensa. Incrível recompensa. Hum. Será que se eu for inteligente... <risos> eu pulei... Uma sequência, talvez. Pega essa estrela pra você passar, mas... Não vai te proteger contra as armadilhas da eletricidade. Um. Ok, Peach, valeu. Isso absolutamente vai me proteger contra as manilhas de eletricidade. Exceto essas. Essas são perfeitamente sólidas. Ok, tudo bem. Compreendo. Uh, a Peach poderia ter explicado melhor. Eu não tinha a possibilidade de reagir naquele instante. Eu simplesmente colidiu... Com o botão, então eu me fui lá. Tá então, no começo da fase, então isso importa muito pouco. E por muito pouco eu quero dizer, nem um pouco. Ok, tentativa número 2. Eu nunca vou conseguir me adaptar a essas armadilhas, na é verdade. Tipo, eu tenho uma capacidade muito pequena. É porque é bem sutil. É simplesmente difícil de ver. E ali um exemplo. E honestamente, não é muito importante você manter seu power-up aqui, porque, tipo, observe o que está ocorrendo. E é, yeah, não importa o que você fizer, tudo vai dar certo aqui, exceto que, oh, ok ok, a coisa diferente ali era pra... Bom, isso não foi justo nem ok, e agora a gente é forçado a ir pra cá, porque eu perdi. Oh, isso é só um reset! Ah! Compreendo completamente fita da mãe. O que está ocorrendo? E yeah, eu vou morrer aqui de propósito. Só que não. Um... Yeah, eu vou pegar aquela capa de pena. Ela parece algo importante aqui. Na verdade, o que o jogo obviamente quer que a gente faça é pegar o trampolim. Eu tava todo satisfeito pensando, oh, eu quebrei o jogo ali. Foi incrível satisfatório mas não. Eu só... Uh, fiz o recomendado de uma maneira desnecessariamente complicada A propósito, um comentário aleatório aí num dos vídeos anteriores Mencionou algo sobre o mundo secreto E tipo, tal menção ocorreu um pouquinho mais cedo Do que eu desejaria O que provavelmente indica que não é O que eu tô fazendo provavelmente indica que não é... Oh, não! Ok. <risos> não imaginei que eu fosse ter meu trampolim deletado. O que provavelmente indica que não é depois do último mundo que você consegue o um mundo secreto. É, tipo, escondido aleatoriamente em alguma outra fase. Eu acho que é naquela fase com a senha... Pela dica contextual que eu recebi, mas... Uh, se for, isso é péssimo, porque eu não tenho a mais remota ideia... Uh, ...de como acessar a partir dali. Enfim... Ok! Yeah. Da última vez eu tinha uma capa de pena e foi bem extraordinário. Só que aqui eu vou simplesmente ter que me apresentar. Ok, agora é a parte onde eu fico devagar de propósito. E aqui yeah, tem, tem esses lasers não importam, vou simplesmente continuar correndo Oh, yeah, yeah Cogumelo e uma estrela O perfeito combo uh, Quando você está pequeno Isso é uma parte importante de se ter em mente aqui, Algum outro power-up, alguma outra estrela, etc Tipo, só tem uma coisa aqui que honestamente me preocupa E é essas coisas Ok, agora é a parte onde a fase está prestes a terminar, né? Isso, oh, yeah Sim, seria isto Último chefe, porque... É, yeah, isso tem cara... Ok! É simplesmente um rato que tem, a propósito, uh, exatamente as mandíbulas do Mauser. Ok, você caiu direto na minha armadilha. Ok. Ah... Uh, ok, isso aqui é tipo... Mais ou menos o Heavy Lobster. espera um momento. Uh... Salta em cima de você. Bom, dá pra eu saltar em cima dele. Isso é verdade. Mas dá pra... Ó, oh, qual é? Atingir ele? Será que isso aqui vai ser puramente sobrevivência? Não, não, não. Simplesmente... Ok, você não pode saltar ali em cima. Eu simplesmente posso saltar em cima dele. Ah, provavelmente depois de quebrar o vidro. Eu, eu não sei. Não sei. Não tenho a menor ideia. Oh, a propósito, eu cheguei a dar uma olhada... Uh, num vídeo de gameplay do jogo para tentar procurar o um mundo secreto e simplesmente está lá no... Uh, no deserto. Aí vocês podem dizer, ué, então está no deserto. Não, ali era uma versão... Ahá! Então assim funciona. Eu comprei. tô surpreso que eu consegui sobreviver ali. Oh, ok. E yeah, eu vou simplesmente continuar quicando aqui. Quantas pancadas vão ser necessárias no fim das contas? Eu não sei. Uh, mas enfim, o que, que eu queria dizer além disso? Oh, Fogo de Fogo, fantástico! E o mundo inteiro se desfez. Oh, uh, metralhadora, o quê? <risos> Casualmente, Reaper Who? Uh, na verdade, Pinstripe uh, Me desculpe por ter chamado do que você certamente uh, não é, mas... Ok, não estava preparado para metralhadora. Nem sequer remotamente. Uh, enfim, o eu vertical... Assistir era de uma versão antiga, provavelmente quando o jogo ainda nem tinha sido lançado publicamente, não estava completo, tinha diferenças musicais, era certamente uma coisa. E provavelmente vai ser a primeira coisa que vocês vão ver se procurar sobre... Ah, essa é 2 no YouTube, mas ó oh, qual é. Ok, ele basicamente fica utilizando a garra para se defender ali, se você tentar fazer um combo grande demais. Uh, então, é exatamente por isso que eu vou evitar fazer um combo grande demais. Ok, nós temos isso, então... Yeah, eu vou simplesmente uh, ficar soltando em cima do... Droga, sabia? Sabia? Isso é uma estratégia feita para você não simplesmente deletar completamente... Propósito do jogo. Eu posso me matar com uma sem dúvida alguma. Ok, quer saber? Isso certamente é um dos melhores chefes que eu já vi é num jogo de Mario World. Continua tendo, sei lá, o um problema do sistema de power-ups. Eu acho que, tipo, algo assim seria melhor num jogo que tivesse uma barra de vida. Isso aqui parece mais chefe de Mega Man do que qualquer coisa. Não, sério, é. Isso aqui realmente parece. Chefe de Mega Man, mais do que qualquer coisa. Faria mais sentido se você pudesse, sei lá, simplesmente atirar nele. Isso, sei lá, parece que seria mais divertido. Ok. Ui, uh, eu posso agora simplesmente conservar aquela flor de fogo até... Que? Que? Ele anulou completamente o meu tempo de invencibilidade ali. Ou okay, que eu tenho que uh, dar um pouquinho mais de respeito pra ele? Porque ele simplesmente quebra as regras do jogo, casualmente. Então, uh, tudo bem. Vamos em frente. Será que a flor de fogo faz literalmente alguma coisa contra ele? Quer saber? Não quero saber. Também não queria levar uma pancada feito um imbecil ali. Ok, isso já é um princípio. Um princípio ruim. Ok, ele fez tipo uma pose ali indicando que ele dramaticamente... Apertou um grande botão vermelho ali, indicando que ele ia começar a correr ali em alta velocidade, tudo bem. E eu acredito, apesar de tudo, que isso aqui vai ser um chefe de três formas, tipo, meio que espelhando o carro palhaço uh, do Bowser original, mas eu não sei. Isso aqui, sem dúvida alguma, já imediatamente... É melhor do que o chefe do original, que é presente. É, espera um monte aqui. Não, você pode ser bastante agressivo. Tem uma mecânica para evitar que você seja excessivamente agressivo. É, bem legal, sem dúvida alguma. Ok, isso... Não, eu desperdicei. Ou oh, não. Ok, isso foi... Uma sequência ingrata de eventos ali. Ok. Uh, ah... Então é assim que o ataque da metralhadora funciona. Bom de se saber. Oh, oh, oh! Ótimo! Uou! Ok, ele simplesmente ameaça ali. Ok, quero saber o que acontece quando luto lutadamente dessa maneira. Lutadamente não é uma palavra, mas isso não me importa porque eu tenho uma flor de fogo e... Uh, ele... Ok, quer saber, ele tem o um poder extraordinário de chefes de Mega Man. De simplesmente, tipo, sei lá, andar. Isso é uma das coisas mais perigosas que ele pode fazer. Uh, ok, às vezes você pode dar um pulão, faz um barulho como se ele tivesse jogado uma bola de fogo. Oh! Não, meu império! Ok, simplesmente, espontaneamente explodiu. Ok! Isso pode ser considerado como fim do jogo normal? Sim ou não? Será que teremos créditos? Teremos um cano! Eu tava curioso sobre esse cano. Ok. Simplesmente a gente vai... Uh, pro porão desse lugar... Isso vai ter algum tipo de teleporte, ou... O quê? Huh. No deserto novamente, mas isso é diferente. E a música mudou. Fascinante.